Cadê a P90 que vai brilhar? Em cima. Eita porra! Era a faca! Era a faca! Era a faca! <risos> Esse provavelmente vai ser o meu último vídeo jogando CSGO. Ou não, só o tempo vai dizer. De qualquer forma, eu fiz um vídeo bem legal me despedindo do CSGO, jogando junto com o meu grande companheiro CF, trazendo para vocês aí os momentos mais engraçados agora da Gameplay. Então não esquece de deixar um comentário, um like, que fortalece muito. E se você quer mais desse tipo de vídeo no CS2, pede aí embaixo, cara. É difícil às vezes trazer o CF para gravar vídeo comigo. Então se tiver muito comentário aí embaixo, ele vai ver, vai ficar feliz e vai querer jogar mais comigo e fazer vídeo aí pro canal. Então solta nós aí e vamos pro gameplay. Partida já começou! Então, precisamos de alguns ah, disparos! disparos. Sim, apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível!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 Morri, Por que? Sou ruim né, mano, esse jogo? <risos> ah, <risos> <cara>. <risos> Ai! MM? Isso aqui? Eu disse que é velho. Que patente é essa, <risos> é essa CF? Cara patente é é horrível, Tá de sacanagem com a minha cara. Nada meio nada rato Tá, tá, os cinco num bomb, vai ser A talvez Vou o cara aqui, vai ser A essa porra ai ah, é rato, mano, que time, Nossa, rato, rato, rato, rato, rato, rato Ai meu Deus, tá na boca do palácio Vai ter aqui? Vai ter liga, CF? Vai, vai Tem um liga, bota liga, bota liga, bota liga cuidado, liga Ai meu Deus, os caras vão... morrer. o liga Último, último Caverna, caverna que desafio! Uma... Que mira, ah. filhote! Mas falei, essa, essa vai ser a última partida de CSGO? É a última, né, filhote? A despedida! <risos> a despedida? Não, despedida? Vamos fazer doideira então! Então vai! Vou dar uma H na esquina! Tem lá, Nossa, tem, tem, tem nego esquina! Tem B também! Boa! Mais um, mais um! Vou smokar lá! Tem rato, tem rato! Matei um! Pegou o rato? Peguei! Era só ele! Por isso que eu tenho caverna? Que isso? Já tem um dentro da liga, nossa! Nada mesmo? Nada mesmo, nada mesmo. 99 caverna, é, palácio. Tá avançando. 99? Sim. Deploying flashback. Nossa, é, palácio caverna. Ah, entraram lá, já era, já. Vou pegar o pro... seu... Ou não entraram, pode estar em casa. Saiu dois bombos, Nossa, que, que eu tô é o outro. Nossa, o que é isso? Tem um Tetris. Caixa de fogo. Caixa de fogo e... Sacou. É. Aí, x1, viado, x1, pirote. Ah, eu tenho mais bala nessas armas, velho! Tinha tá um Esquecido disso, irmão. Ali, ó. Com um de vida ele tá. Tá, tá, tá. tá. Ó, <risos> oh, Nossa. Mano, minha sensibilidade tá meio doida, velho. Depois de jogar CS2, sei lá, mano. Não tá normal, velho. Não tá igual. nunca que eu tenho jogado muito CS2 também, né? Tinha palácio? Eu mas pode ter vontade. Vazio, vazio. Rápido, aqui também. Tem Nossa de Que isso? Pegou Ai, o giro do passe. dois? <risos> Ô louco, ah, foi eu, eu quero uma também. E uma lavagenzinha. Lavagem grátis? Ah! Essa carambite aí. Atira sozinho. ó oh. Não, brilha, brilha, brilha, brilha, brilha, brilha. Vai ter um costa vocês aí. Um, dois, um. vai O último, filhote, o três, tapete Ó a bang roubada, tapete, confia Na cara, na cara, na cara, ué Batilhão! Ué, ah, Ai, filhote, respeita, daquilo. respeita Olha que esse cara doava, velho Pô, oh, é que o mercado costa Aí, ó, a pizinha Agora ela tá abençoada Abençoei ela pra você, né, filhote Ai, rabe ele com a mala de Aquele coverzinho do, do Beto. Ah, mano. De novo esse cara quer essa. Saber... <risos> o cara tá te amassando. Vamos lá, smokaram nós. Eu deletei o cara no. Tudo, ca tudo caverna. Mais um caverna. Mais um caverna de quadro. O Capão morreu? Faca Faca nele, faca nele, faca nele Nossa, tá de help ainda Away! Ó, ó Ó, vai virar e dar um tiro em quer ver? Oh, <risos> o cara que de choque Ebrou todos, hein? Vou pegar umas nas costas, né? Piscina! P-2000 oh. Piscina pra trás, sério, Não sei bem que eu tô com P-2000, velho Tá pegando, continua O cacão Tem e um escuro Escuro, o escuro que Essa é uma galera esparada, é escuro, Nossa. Escuro, velho, é escuro Vida. Ah, Nossa, ah, perdemos ah, esse cachorro. <risos> Passamento é indo Ai velho, pulando. <risos> tudo bem, gente. Os caras estão tudo aqui já. ACB? Nossa, Tirava que os caras. Tão... Tô chegando. Nossa. Nossa. Time velho. Puta é que pariu, com o mesmo que você tem. Você tem um construção. Tem uma ego. Você tem construção. Confira no seu pai. Nossa. Você tá muito burro, me travando tudo. Aqui ó, vem. Vamos ver se pega aqui barba. o nossa sim. Rolei o MF ali Ó, oh, oh, tá pegando. Pega, oh, pega. Essa pega, hein? Essa. Ixi, o que é essa bang aí? Oh, assiste de CF. CF banga Lugin e Lugin morre. Beleza, beleza. Vamos fazer um desafio. Vamos ver quem pega a primeira kill, o oh, Ruxano. Fazer o quê? Desafio, YouTube. quem pega a primeira kill, o Ruxano. Lá vai. Aqui, ó, na minha mira. Pei. Um, dois meio. Tem meia flashback. Tem, tem rato, tem rato. Vamos lá na base, filho. Nada, rato. Meio aí, Nossa. meio. Caramba, filhote, olha os irmãos gêmeos aqui. Né? Ó! Ó! Ó! Vai, Vamos fazer o seguinte é Bucha B aí, igual louco Os irmãos gêmeos vão na frente é, Os irmãos Rambo lá. <risos> C4 a 1 ah, Que beleza Mata, mata, vai guys, mata, mata É só dar tiro na cabeça Vai, vai, blanco. Ixi, sem C4, sem C4. É matar, é jogo de matar. Não tem bomba, não tem bomba. cima, nossa. Velho. Ó, filhote. Último jogo da velha, ó. Vem, vem, vem. Aqui. Vai. Último, último da vida, hein. Depois desse aqui, acabou. Deu, velho. Piciona <risos> na banana. Peguei banana. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Corre, corre. Tô dando a dar, tô a é, mas os caras deram o cara back já. A B é nossa. Quê? <risos> Ai caralho! Vocês estão me trollando já, né, mano? Que isso, moleque? Acabou. Mano, esse cara era pra ser da B, velho. Ué? Ele escondeu. Nossa, tá aqui. É, fala Nossa muito. Chico. Fala muito dele. Fala ele. Vai, vai, tá fechado. A P90, a P90 vai brilhar. Cadê a P90 que vai brilhar? Em cima, eita porra. Era é faca, era é faca, era é faca. É na faca. É Onde? Onde Tá. Detei o caixão. Nossa! Aí você jogou. Aí ah, eu comi a mente dele. Ah! ah. Ele tá aí, tá aí. Tá na smoke. Ele trolou, ele trolou. Ele entrou na smoke? Certeiro certo era eu passar a faca. Ah! <risos> <risos> fala dele, fala dele, é facada. Tá achando o PT doido.